Se a sua prestação de contas foi desaprovada, você pode ter a sua candidatura deferida. Agora, se você foi omisso ou as contas foram julgadas como não prestadas, nesse caso, a inelegibilidade é pelo prazo do mandato ao qual você concorreu, de quatro anos ou de 8 anos no caso de senador. Nesses casos, a inelegibilidade perdura até que você preste as contas. Agora, se as contas foram desaprovadas e nessa desaprovação não foi apurado ali um crime maior que coubesse uma punição maior, você terá normalmente o seu registro de candidatura deferido nas eleições 2020. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.